Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Salmo 4, versículo 8 Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Salmo 91, versículo 5 Não terás medo E o seu sono será tranquilo Provérbios 3, 24 Olá, eu coloquei aqui três versículos da Bíblia Que mostram o quanto Deus se preocupa com o sono dos seus filhos Como Deus faz questão que tenhamos um sono reparador Deus quer que o nosso sono seja tranquilo Deus quer zelar por você e por mim enquanto dormimos. A ciência também diz que dormir com qualidade é o melhor medicamento possível. Uma boa noite de sono dá mais energia, ajuda a diminuir o estresse e melhora o bem-estar em geral. Especialistas também afirmam que o débito de sono afeta todas as funções do corpo, da memória e do estado de espírito. A insônia também pode aumentar a produção de um hormônio chamado grelina, que é um estimulante do apetite. É por isso que muitas pessoas atacam a geladeira na madrugada. Falta de sono reduz a capacidade de concentração. As pessoas que sofrem de insônia podem estar mais irritadas no dia seguinte, tornando-as também vulneráveis ao estresse e ansiedade tudo isso atrapalha, uma boa noite de sono, então você fica preso em um ciclo de insônia e mau humor, por isso eu quero orar com você agora, eu quero orar com você nesse momento, interceder a Deus em teu favor, em favor de um refrigério, em favor de paz, em favor de uma noite de sono tranquila e reparadora, então... Ore comigo agora. Amado Deus e Pai, nesse momento, um momento às vezes de dor, de solidão, em que as pessoas estão se sentindo, Senhor, sós. Estão se sentindo, Senhor, talvez com amargura de alma, na mente, no espírito, de preocupações, no dia a dia. Eu quero orar junto com essa pessoa, Senhor. Esse homem, esta mulher, este jovem, talvez esta criança que está orando comigo agora, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra diz, lá em Jó capítulo 7, versículo 4. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Pai, nas palavras de Jó, eu posso ver muitas pessoas passando por situações tão difíceis, ó Pai, que têm até medo do amanhecer. E as noites se tornam longas, cansativas, exaustivas, por porquanto das preocupações, ó Pai, que essa pessoa está tendo. Meu Deus, visita agora, visita nesse momento. Entra com a Tua guarda, com o Teu cuidado, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com a Tua bondade. Senhor, como nós lemos na Tua palavra, o que Jó afirma, fico me revirando na cama até o amanhecer. Quantas pessoas estão se revirando na cama agora, Senhor, que não conseguiram dormir, mas agora... Abriram o seu celular, o seu computador, Senhor. Se depararam com esse vídeo, se depararam com esse momento de oração. É porque o Senhor chamou, foi porque o Senhor os direcionou a isso. Que o Senhor possa tocar-lhes agora, Senhor. Restaurar e restituir, Senhor, o sono, o sono do descanso, o sono que repara as forças, as energias. A tua palavra clima lá também em Salmo 102. Versículo 7, quando o salmista diz: Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Talvez essa pessoa esteja nessa condição, Senhor: na cama, no carro, na rua, em cima do telhado. Eu não sei aonde ele está, eu não sei aonde ela está. Mas eu sei que tu estás com ele, tu estás com ela agora, nesse momento, nesse exato momento, Senhor. E essa oração, ela não é em vão. Essa oração, o Pai, está alcançando o coração desse homem, alcançando o coração desta mulher. E eu profetizo agora, eu declaro, Senhor, a tua paz. Eu profetizo agora, Senhor, que todos os laços se desfaçam. Que todas as portas que estão trancadas se abram. Abre portas na vida desse homem. Abre portas na vida desta mulher, Senhor. Aquilo que está tirando-lhe a paz, tirando-lhe o sono, tirando-lhe o sossego, resolve -o hoje, meu Deus. Entra com provisão, entra com cura, cura na alma, na mente, Cura, Senhor, no interior, cura de dentro para fora, Senhor. Eu creio, Senhor, no Teu poder. Eu creio, Senhor, que o Senhor direcionou essa pessoa a estar agora comigo em oração para que Tu obedece e realize um grande milagre, um verdadeiro milagre, Senhor. Ministro sobre o lar, ministro sobre a família, ministro sobre os negócios, ministro sobre a fonte de renda, sobre o sustento dessa pessoa, para que haja resposta Tua, para que haja solução, para que haja saída e para que ela possa amanhã botar a sua cabeça no travesseiro e descansar e repousar, porque o Senhor é o nosso pastor. Eu lhe peço, eu intercedo, eu clamo em favor, Senhor, desta vida. Agora, em nome de Jesus, no nome do Senhor. E amém. Olha, eu tenho certeza que a paz e a graça de Deus te alcançou agora. Não importa se é de dia, de tarde ou de noite. O Espírito Santo de Deus está enchendo o teu coração agora. Tenha, a partir de hoje, um bom sono, bons sonhos e noites reparadoras, em nome de Jesus. Te espero no próximo momento de oração. Graça e paz. No Salmo 4, no versículo 3, diz, o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. A oração nos leva a uma maior intimidade com Deus. A oração é falar com Ajude-nos a levar esse momento de oração a mais pessoas, compartilhando o vídeo. Assine o canal e ore comigo todos os dias. Ative o sininho e saiba quando uma nova oração for publicada. Fique com Deus. Graça e paz.